Olá, gente, Paulo Sérgio Oliveira com vocês em mais um, um vídeo. Logo de cara, eu queria dizer para você por que, que eu gravo esse tipo de vídeo. Tem me incomodado a maneira como eu vejo alguns vídeos na internet, a pessoa gritando para você que ela precisa comprar algo, blá, blá, blá, blá. Isso não me toca a alma. Né? Inclusive, eu, eu cortei uma produção que queriam fazer em cima, de mim, em cima disso, porque isso não me toca a alma. Uma das coisas, para quem não me conhece, eu sou constelador, professor de constelação. Constelação é a profissão da nova era, o constelador ele muda a percepção da vida dele com o dinheiro, com a vida, com a família, com os relacionamentos e consegue trazer isso para mudar o sistema das pessoas. É incrível mesmo o quanto isso atinge até aquilo que não foi pedido. E claro que também... Toda vez que você expande, em outras coisas, você também precisa ter muita consciência para to tocar a alma. Nesse vídeo eu queria focar, as coisas que tocam a alma são as coisas que te levam para frente. As coisas que não tocam a sua alma, não faça. Eu acho que eu sou uma pessoa bem sucedida, eu sou uma pessoa muito conhecida, eu sou uma pessoa que, que em pouco tempo é, galgou algum lugar aí na, na área terapêutica, justamente por isso. Mas, se você não estiver no lugar certo, no posicionamento certo, que filho que você é? Ah, eu sou o primeiro, Paulo. Tá bom, sua mãe teve um aborto, antes de você, você não é o primeiro. Você está carregando cargas que não são suas. Vai vendo. Ah, se você está carregando crenças dos seus avôs, por parte de pai, dos seus avós, avós por parte de mãe, de que sacrifício a vida é sacrifício e não um sacro ofício vai ser difícil você dá certo se você traz uma dificuldade por exemplo vindo aí de uma quebra de confiança um amor interrompido de mãe por exemplo lá atrás como é que você vai fazer parcerias então não me venha que eu atendo muitas pessoas todos os dias que me dizem eu fiz tudo certinho paulo eu fiz todas as questões, eu trabalho muito bem todos os dias, eu sou muito certo, eu sou muito honesto. Se você tem essas amarras, que a gente chama na constelação de emaranhados, vai ser muito difícil dar certo. Eu costumo dizer para os meus alunos, aceita que dói menos. Eu sei que é meio desagradável falar que de repente você está fazendo tudo certinho, sob a ótica do que você aprendeu, do que acontece no mundo normótico. Mas sob uma ótica consciencial, você está carregando coisas demais, você está pesado. Você está no lugar errado, no seu chuveiro, está chovendo e você não está recebendo. Então, eu faço o convite primeiro que você assista a esses vídeos, que a gente fala bastante disso, do posicionamento dos filhos, das cargas que os filhos trazem dos pais, o resgate de cada filho no posicionamento com o pai ou a mãe ou com o mundo. Se você está virado para trás ainda numa história, no meio do casamento do seu pai e da sua mãe, na história deles, você não está virado para a vida. Você não está bebendo a força deles para ir para a vida, a força dos ancestrais que vem através deles. Então, esse fazer tudo certinho é muito relativo. Primeiro, faça aquilo que te toca a alma. Segundo, você precisa olhar para esse posicionamento. Terceiro, mais importante, deixo por último. Será que você tomou o lugar do pai quando você foi defender a sua mãe? Será que você foi. perdeu a força da mãe quando você achou que você tinha que defender essa mãe? Com quem você fechou? Você fechou um pacto maior com o seu pai, com a sua mãe, querendo defender. Seja lá o que você fez, você não está virado para frente, você não está recebendo essa força que te leva para a vida. Quem está sobrando. A Bert Heillinger fala, estou sobrando eu aprendi a estar sobrando não faz força no xamanismo nós dizemos que quem faz força perde poder, se você está fazendo força para dar certo, para o seu trabalho dar certo, para a sua vida dar certo para os seus relacionamentos darem certo é porque tem algo muito errado aí, e é bacana que a gente possa ver isso com amor com firmeza dói arrancar um espinho dói mas você vai parar de mancar para o resto da vida isso é um convite sistêmico, um convite xamânico. A vida é dos corajosos. A vida é virada para aqueles que conseguem olhar para as suas sombras e não se livrar delas, integrá-las e empoderá-las. Então, esse vídeo eu deixei esse tema bem aberto. Não me enquadro em nenhum desses perfis onde o pessoal está vendendo meio Casas Bahias, Casa Bahia, meio Polishop. Não me enquadro em nenhum desses vídeos que eu tenho que falar que eu tenho que fazer força para você entender aquilo que toca a minha alma. Não me enquadra. Então, eu falo dessa maneira para você. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo, Sérgio Oliveira, assim falei. house.